Que surpresa! Eu não sabia! Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Pssst, para! Era óbvio que ela estava em um esse tempo todo. Também depois de tantas pistas, né? Se você não tá sabendo exatamente o que está tá rolando, uh, se você não tá entendendo o que a gente tá falando, bom, hoje saiu um vídeo uh, no canal oficial da Wizards, no canal oficial do Magic the Gathering no YouTube, e era tipo um programa de entrevistas com o Mark Rosewater, onde ele falava um pouco sobre a coleção anterior de Nistrad, a, a, a sombras em Innistrad e sobre a próxima coleção que vai sair agora em julho. E nesse vídeo eles soltaram um spoiler especial, que era, Tadã! aí ó, Raku Como se ninguém soubesse que fosse ela. Não sei vocês, mas foi tão previsível que até tirou um pouquinho tesão, sabe? Mas o spoiler do card da Raku não foi a única coisa que eles mostraram nesse vídeo que eles lançaram no YouTube. Também teve o trailer de Lua Arcana, a próxima coleção do bloco de Innistrad de Sombras em Innistrad. Uh, no qual eu tive particularmente uma surpresa porque eu achava que Liliana seria uma vilã nesse, nessa coleção ela assumiria um papel uh, no qual ela ficaria do lado do Zeudrazi só que na verdade ela aparece no final do clipe dando umas porradas botando uma horda de zumbis em cima da Enrakul isso me surpreendeu um bocadinho pra falar a verdade isso nos leva a pensar na próxima, nas próximas cartas de Planeswalker que podem sair nessa próxima coleção desse bloco. Uh, obviamente teremos uma Liliana, é mais do que certo na minha opinião, que venha uma Liliana, obviamente não vai ser nada parecida com a Liliana do Véu, é impossível, mas ela estará lá. Vejamos. Mas eu acho que um card de Planeswalker apenas nessa coleção é pouco. Acho que eles vão lançar pelo menos dois e eu acho que a Tamio pode acabar entrando entre os Planeswalkers da coleção. Porque já veio um Jace na coleção anterior, já teve Gideon, já teve Nissa, já teve Chandra muito, muito recentemente. Obnixlis Ob também, nossa, às vezes eu tenho um problema sério com a dicção, desculpa, gente. Ah, claro, também tivemos a Nahiri, também tivemos o Soren, enfim. Por isso, então, eu acho... Uh, difícil, eu pessoalmente acho, acho difícil que seja outra Planeswalker se não a Tamiyo. Ou então, de repente, alguma surpresa. Será que vai vir, sei lá, Tibalt. Tibalt. Eu ainda acho que ele é um ótimo Planeswalker. No trailer também de Luar a gente viu que outros Planeswalkers do Gatewatch vão estar lá, né? Das da Sentinelas, né? Uh, vai estar tá o Gideon, vai estar tá a Anissa, vai estar tá a Chandra Então eles já vão estar tá lá no plano Naturalmente o Jace já estava lá fazendo as investigações dele Porque adora, né? Ele não pode ver A puzzle I love puzzles Aí eu junto isso com o fato da Liliana estar tá lá lutando contra a Enraku No final do trailer e penso comigo Será que ela toma o juramento e vira uma sentinela também? Acho bem difícil porque aquela bicha lá é Realmente muito individualista, não se mistura. Acho complicado, acho que não. Acho que não, não vamos ter juramento, não. Eu sei que essa altura a gente já deve ter mais spoilers uh, rolando por aí, já no site oficial da Wizards, no site oficial do Magic. Mas diz aí você, você que está assistindo esse vídeo, quais outros cards que você espera nessa próxima coleção. Tipos de criatura, planeswalkers, enfim, coisas... Ciclos de terreno, isso é importante também saber. Ciclos de terreno, fala aí, pode mandar nos comentários. Vamos debater um pouco sobre essa nova coleção. Vamos, vamos ver, vamos especular mais ou menos o que, que pode vir a, em Luarcana. Gostou desse vídeo? Clica no joinha aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. Eu já falei, mas não custa reforçar. Deixa um comentário aqui embaixo sobre Luarcana. Afinal de contas, são vocês através desses comentários que fazem com que a Biblioteca de Alexandrias cresça e se torne cada vez melhor para fornecer informação para Planeswalkers de todo o multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, verifique seu corpo por tentáculos ou olhos ou qualquer coisa que pareça fora do lugar. Até mais! I love puzzles.